Nós preservamos, para além da igreja, praticamente todos os lugares regulares primitivos do mosteiro. Uma das questões mais importantes que se colocavam aqui, e que aliás era um anseio da comunidade local de há décadas, podemos dizer de há décadas, era precisamente o facto de termos a recessão do monumento instalada na entrada da Igreja. A Igreja, como disse há pouco, está ao uso fruto cultural, mas também está ao uso cultural ao abrigo da concordata assinada entre a Santa Sé e o Estado português. Este visitante, cada vez mais, procura estas questões. O silêncio, o estar consigo próprio, poder usufruir de um monumento muito particular como é este e ganhar sair daqui com uma experiência rica. E, de facto, foi isto que aconteceu. Percebemos claramente que a recepção tinha, de uma vez por todas, que sair da Igreja e passá-la para a antiga portaria do Mosteiro, que é esta onde nos encontramos, a chamada uh, ala Norte. E nós já verificamos que há uma tendência maior para as pessoas entrarem pela nova, pela nova portaria, até porque teve uh, uma, um projeto específico uh, que inclui também a área da comunicação que procura captar as pessoas para entrar por aqui, ou seja, levar a pessoa a visitar o monumento todo, porque de facto era uma pena as pessoas virem à igreja e irem embora e ignorar o resto, o resto do monumento, que é absolutamente excepcional. Estamos na nova recepção do, do, do Mosteiro de Alcobaça, que era a antiga portaria monástica. Aqui o visitante adquire o seu bilhete. Já vamos, Dentro de pouco tempo vamos ter a funcionar a bilhética automática. O visitante chega, vai à, à nova recepção, compra o seu bilhete, recebe toda a informação que necessita para visitar o monumento na, na íntegra pode vir aqui, a este lado, recolher futuramente os audioguias e outro material de apoio à visita. Portanto, de facto, a questão da qualidade do usufruto ganha muito com a entrada dos visitantes por este lado. Isto é um aspecto que nós realçamos sempre, porque, de facto, o barulho inicial da visita vai ficar aqui. Não vai para dentro do monumento. Portanto, todo aquele burburinho, a excitação do início da visita fica aqui. E a partir do momento em que passam por aquela porta, o visitante tem a consciência clara que vai entrar num outro espaço, uma outra é uma outra dimensão que é o monumento em si. Deste universo de quase 2 mil abadias cistercienses, uh, que existem na Europa e que foram fundadas entre, entre 1098 e o início do século XVI, poucas são aquelas que mantêm a sua integridade. E este é um aspecto fundamental. Uh, ou seja, e nós queremos que o visitante, de facto, entre por aqui para poder perceber que esta é, um dos, esta é uma das mais completas que persiste, porque nós preservamos, para além da Igreja, praticamente todos os lugares regulares primitivos do mosteiro. e depois pode vir aqui à loja, que vai ser uh, uh, o, o final, portanto, da visita. A loja era a antiga sala das conclusões, estava de voluta. Uh, eu, quando vim para cá, em 2015, uh, decidimos uh, passar para aqui todos os eventos de caráter científico, portanto, as conferências, os congressos, passámos a fazer aqui, mas sem, portanto, as condições que, que, que mereciam, mas só o teto que vão ver, assim, justificava a ausência das outras condições. Uh, e, uh, e instalámos aqui a loja porque é precisamente uh, no final uh, da visita. Também mais uma vez a intervenção é mínima, procurámos uh, escolher materiais nobres e procurámos uh, também como princípio manter alguns elementos que nos identificassem a história da sala. Nomeadamente, aquelas uh, tivemos que fazer uma réplica, aquelas uh, passagens para aqueles anexos, Uh, fizemos questão em mantê-los, e era uma memória disso, a placa da câmara e a, a, a sinalização de uma pianha onde em princípio terá ficado uma imagem de São Bernardo que uh, dialogava com aquela escadaria que vinha diretamente do claustro. Também ali na escadaria descobrimos a pedra em alvenaria e o aparelho em muito bom estado, de modo que também o mantivemos e também fizemos ali uma brincadeira deixando a percepção de que o azulejo tinha sido colocado ainda antes de ter sido feita a parte de baixo da pedra. Portanto, basicamente foi isto, valorizar a sala pelos seus atributos.